um comercial que acabou rodando, assim, enquanto eu estava na internet, e me chamou a atenção. Era uma pessoa falando que era impossível gerar felicidade de forma rápida e que isso é um trabalho de longo prazo. Né? E eu acabei pensando em gravar esse vídeo bem rapidinho, porque, assim, muitas vezes a gente escuta... No, nas mídias, na publicidade no material publicitário alguns comerciais algumas tentativas de venda de, de terapias de remédios falando que o, a intervenção a cura o, o tratamento é ultra rápido né? e geralmente a gente torce o nariz, acha isso estranho e que é, cheira até algum ato criminoso e, e muitas vezes a gente tem que estar atento a isso mesmo, né? até que ponto os tratamentos são rápidos né? mas um, por um outro lado eu acho que é interessante a gente pensar também e ter um certo cuidado quando a gente escuta que tratamento é a longo prazo, que demora muito né? porque é, é o outro polo da moeda né? e daí vem aquela imagem que a gente tem que estar tá Há anos, talvez décadas, se tratando para conseguir obter o resultado. E lá se vai o nosso tempo, dinheiro e energia. Lembra disso, né? Sempre tem legal ligar o radar para essas três dimensões. Tempo, energia e dinheiro. Três dimensões que a gente tem que ter atenção. Elas são super escassas, essas dimensões, esses itens, vamos dizer assim, da nossa vida e a gente não pode estar alocando eles de qualquer modo. Precisa de uma certa reflexão para a gente ter um cuidado e aproveitamento. Levando em consideração, principalmente, que o nosso tempo é finito. Por enquanto ainda é finito, né? A gente não é eterno. Então tem que ter bastante cuidado com o nosso tempo, e, e também, por óbvio, a nossa energia é finita, né? A gente não consegue, de uma hora para outra, ter é, um grande, muita energia. A gente tem que ter um período de descanso, de pausa, né? E o dinheiro, próprio eu não preciso nem falar. Então, a intenção era essa. Cuidado com esse tipo de reflexão que diz que tratamentos são ultra rápidos, né? Não. A gente tem que ter um cuidado, nem sempre toda e qualquer intervenção é rápida. Claro que existem modelos de tratamento. E aí a gente consegue ter uma certa ideia do número de sessões. Exemplo, tratamento... De depressão, existem alguns protocolos, pro, uh, dá para citar da terapia cognitivo-comportamental, alguns protocolos que geram uma melhora de sinais e sintomas com em torno de 10 sessões. Uh, o, o mesmo, a mesma lógica acontece no universo da acupuntura, existem protocolos para tratamento da dor, uh, da insônia e que também geram mais ou menos em torno de 10 sessões. Mas isso não quer dizer que um tratamento completo aconteça em apenas 10 sessões. Isso vai depender do quê? De várias, várias variáveis. Por exemplo, a gente pode pensar na variável é, alimentar, como é que essa pessoa vem se alimentando, as conexões que essa pessoa estabelece, é uma pessoa que fica mais tempo em casa, se não tem contato com o sol, com outras pessoas, com a natureza, isso vai prejudicando. Enfim, os atributos genéticos, né? Então, leva em consideração essa dimensão. Então, cuidado quando alguma mídia, alguma publicidade, diz que é sempre o tratamento a longo, longo prazo, a longo prazo, longuíssimo prazo, anos. E, às vezes, isso né, é só um discurso que não tem muito embasamento, não tem embasamento científico, às vezes não tem embasamento clínico. Quando a gente fala em tratamento, vai em busca de intervenções que têm fundamento científico próprio, né? E também, então, cuidado com esse discurso de tratamento ultra-rápido, de mudança ultra-rápida, longo prazo e ultra-rápido. É preciso avaliar o, o que quer dizer esse tratamento, essa intervenção rápida, e o que quer dizer essa intervenção com resultados a longo prazo. Que resultados são esses? São resultados perceptíveis... Para ti, para alguém da tua família, para o paciente, para uma pessoa que está doente? Ou são perceptíveis apenas para quem está ofertando, oferecendo essa intervenção? Tá bom? Então, cuidado! A gente se vê na próxima produção, em vídeo ou em som no nosso podcast. Se gostou desse tipo de conteúdo, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar e comentar. Até mais!